Hoje a gente vai bater um papo com o Richard, cara. Ele já tá aqui no Discord comigo, só esperando eu, eu já deixar ele... Eu, eu, eu desmutar ele, eu vou soltar o preso daqui a pouco, gente. Vou soltar o preso daqui a pouquinho. É, mas queria bater um papo com vocês rapidinho aqui antes de eu soltar o preso. É, explicar, eu vou deixar o Richard explicar pra vocês o que, que ele faz aqui. Eu, tá? Vou deixar ele dar o currículo dele. A gente vai ficar uns 40 minutos falando do currículo desse cara, que é extenso. Mas é assim, é um cara que, velho, quando, quando ele fala, eu me calo e ouço ele falar, cara. Porque, assim, é, é, é o tipo de pessoa que, que você só ouve, velho. Você só ouve e aceita o que ele fala, porque o cara é foda, beleza? o seu, me dá o seu currículo <risos> aí, cara, vamos falar de você um pouco aí para o pessoal te conhecer também. Legal, não, beleza, então é, bom, meu nome é Richard, né? eu, eu aqui no Canadá eu tô reconstruindo minha carreira de novo, né? como acho que todo, todo imigrante passa por isso, né, então você tem que Com provar certeza. todo o trabalho que você já, já fez, mas no Brasil eu tinha alcançado, acho que o cargo mais alto do, da área de TI, que era CCIO né, de, de empresa, eu trabalhei em várias empresas aí no Brasil, eu trabalhei é, na Foxconn, eu, na verdade, a Foxconn, para quem conhece São Paulo e tal, a Foxconn no interior que existe lá em, em Dayatuba em Jundiaí, para quem passa pela Bandeirantes, a, eu tive a oportunidade de trazer a Foxconn para São Paulo, eu trabalhei um ano na China como líder de desenvolvimento Java, e aí a gente trouxe os aplicativos para cá e montou a fábrica aqui no Brasil, foi, que virou a montadora da Apple, né a gente trouxe o produto da Apple, da Sony Ericsson e tal. Caraca. Eu trabalhei no Fleury como gerente de integração, enfim, várias posições na área de TI no Brasil, né? Sempre focado na área de desenvolvimento de sistemas e tal. Uhum. E a gente decidiu emigrar para cá em 2016, né? Em 2016 a gente acabou... A Lígia, bom, tu conhece a Lígia, né? Minha Sim. esposa, ela, ela é médica e tal, é meio frustrada com, com as gambiarras que ela tinha que fazer lá no Brasil para Poder trabalhar como médico, um dia ela cansou disso. Eu também já eu já tinha proposto para ela para a gente sair do Brasil, passar um tempo fora, né? Para gente nunca tinha feito isso. Falou, vamos morar um tempo fora para ver como é que é e tal, etc. aí e, e ela falou assim: não, minha carreira tá decolando. Eu falei assim: ó, oh, esse Brasil vai por mim, isso aqui é uma gangorra, vai para cima e para baixo o tempo inteiro, está decolando uhum. agora, daqui a pouco cai. E foi dito certo, assim. Três anos depois começou a dar um declínio absurdo, começou com uh, as os problemas políticos que a gente tem no Brasil, que já são conhecidos, né, ela se frustrou com bastante coisa e falou assim, ah, vamos sair daqui, pode procurar um lugar. E o Canadá não foi nem a nossa primeira opção, Deotti, você sabia disso? Não nossa... sabia, fala melhor disso aí. É, a nossa, nossa primeira opção foi a, a, a Dinamarca, foram alguns países a, nórdicos ali, a gente achou que, por exemplo, a ideia, da, da o jeito que o, o pensamento do dinamarquês tinha muito a ver com o que a gente acreditava, né, e a gente começou a pesquisar, eu comecei a pesquisar um pouco mais fundo sobre a Dinamarca e tal, já tava até vendo emprego já e tal, só que eu comecei a ver na internet muito relato de xenofobia, né? Muito relato, né no, tipo, na Dinamarca, assim, de situações de, de estrangeiros no trem serem parados por questões, a gente ficou meio assustado com isso. E aí, eu comecei a, a gente começou a procurar outros lugares na Europa, e ali já comentou comigo e falou assim, pô, tu, já, tu, tu conhece o Canadá? Eu falei, eu não conheço o Canadá, eu... Ah, uhum. um, um país, nos um países que eu não fui ainda, ela falou: Ó, ah, vamos visitar o Canadá e tal. De repente você curte. O Canadá é os Estados Unidos sem os americanos e tal. Eu falei: ah, Beleza, com certeza, vamos, vamos dar uma olhada lá, né? Uhum. Então a gente, a gente comprou passagem para vir para o Canadá em outubro de 2016 uhum. e, e para Toronto. A gente ia para Toronto para visitar Toronto. Só que eu falei assim, cara, já que você falou que o, o Canadá é legal, né, ela falou pra mim que era muito legal, não conhecia, eu falei, eu vou aplicando logo para as universidades lá, vai que rola, se rolar alguma coisa, acho que não vai rolar nada no, no, agora, nesse, nesse período e tal. Aí a gente acabou aplicando, né, eu apliquei para Vancouver Film School e tal, uhum. e aí infelizmente não tinha vaga. A falou, oh, não tem mais vaga pra esse termo e tal, né, estão tá, preenchidos e tal. Se houver alguma desistência, né? O que é muito raro, a gente é, volta aí com vocês e tal. Aí Sim. falou, beleza. Então, apliquei. Falei, olha, já acho que não tem vaga. A gente tem que esperar o próximo termo, quando começar. E aí, deu duas semanas depois, a mulher me ligou a, de lá, falando: olha, a gente tem uma vaga, só que você tem que passar por esse processo inteiro. Aí eu fiz o processo, deu certo. Então, olha o que aconteceu. A gente ia em outubro para visitar. Uhum. É, só que a gente conseguiu a confirmação de que. É, eu fui aceito aqui na Vancouver Film School na época lá, uh, no processo que abriu uma vaga, eu falei assim, ah, a gente tem que cancelar aí o nosso voo pra Toronto, não faz mais sentido, né? Então a gente cancelou o voo, uhum. perdemos parte do dinheiro, obviamente, do, do, a gente comprou as passagens lá na decolar e tal, Sim. e a gente veio pra cá direto, cara, a gente veio pra cá totalmente nas escuras, assim. E pô, para ir para o imigrante e vir aqui nas escuras, cara, tipo, sem conhecer nada e tal, etc. Para a gente, assim, no início foi tudo fantástico, né? Eu vim para estudar, a Lígia também veio para fazer o fellow, o fellow dela aqui na, na universidade, né? O Fellowship, né? Que eles chamam uhum. lá na, em cirurgia plástica e tal. Foi uhum. tudo bacana. A gente só veio para estudar. Que é tipo a residência, né? Isso, foi a residência, exatamente. É então, assim, sim. a gente só veio para estudar, assim, né? Então, até então. A gente começou a gostar, a gostar do, do país e tal, né? Como o Bistro falou, Pô, isso aqui é muito legal e tal. E ali a gente falou: vamos aplicar para residência permanente? Ele falou: vamos aplicar, não sei qual que é o processo, vamos aplicar. Então a gente aplicou e deu a sorte, cara, de tirar em quatro meses depois, você acredita? A gente aplicou em outubro de 2017. Em Caraca. Outubro, novembro, uh, novembro, dezembro, janeiro fevereiro. A gente pegou em fevereiro de 2018, quatro meses. Mas vocês nem tinham vindo para cá ainda, vocês aplicaram antes de vir para cá, é isso? Não, a gente aplicou aqui, a gente aplicou em. em... É, o processo Chegaram aqui, e aplicaram? Chegamos e aplicamos e quatro meses depois a gente conseguiu, você acredita? Caraca, e aí o processo de imigração foi por quem? Foi por você ou por ela? Por ela porque ela é mais nova, né? Ela é mais nova e... E a área médica também, né? O, o currículo dela é muito melhor que o meu, né? Formada na USP, tem a USP tem uma reputação internacional pesada, então... Uhum. Uh, e outra, ela, eu perco o ponto pela idade, né? Ela também era um pouco mais nova e tal a gente ganhou mais pontos, então acabou somando, né, currículo, essas coisas, a profissão dela, a minha profissão, Sim. e aí quatro meses estava na mão. Eu achei ah, impressionante, cara. eu achei impressionante isso, porque não é o que acontece na maioria da galera, né, e, e eu acho que também isso é um fator que deu certo, isso, Deot, aqui é é, na época que a gente chegou não estava tendo uma imigração tão pesada como a gente está vendo agora, né, então... Sim mas mesmo assim, né? Eu acho eu, eu, eu mesmo assim eu acho que a imigração para cá, independente do momento agora, tá sendo super rápida, né? É, tipo um ano, oito meses, é lógico por causa do Covid, né? um ano, nove meses, né? Tá sendo super se você comparar com os Estados Unidos, né, Deote, que o cara leva a vida inteira e às vezes nem consegue... É, às vezes <risos> o cara leva 10 anos nos Estados Unidos e não consegue imigrar, é, é aquele negócio, né, fica 10 anos ilegal, aí depois processa o país para poder imigrar, é, é, uma, é uma loucura, né, e é, o, processo, o processo de imigração os Estados Unidos é uma coisa extremamente difícil, né, lá é mais casando mesmo, ou se você tiver realmente uma empresa que te sponsore, né, ou alguma coisa do tipo, que já não acontece aqui no Canadá, né, tem muito mais oportunidade aqui, né. Então, cara, eu, eu, eu, pô, é fantástico saber que vocês conseguiram isso com, com, com quatro meses de Canadá. Eu acho que até dá um, dá um gás pra galera que tá assistindo também de saber que dá certo, né, cara? É, é fazer o planejamento da forma correta que, que vai, né? Dá. Tá. Acho que a primeira, acho que a primeira grande dica aí é o seguinte, ó. Nesse primeiro trecho nosso aí, que a gente percebeu, é que muitas das coisas que a gente fez aqui durante o processo já daria para fazer no Brasil. Uhum. Então, por exemplo, muitos pequenos custos que a gente teve com documentação e tudo mais, e, e assessoria e tal, que é o trabalho que você faz, é o trabalho de assessoria, uhum. já poderia ser feito lá do Brasil, já adiantaria. Porque você está trabalhando no Brasil, você tem como bancar né, com, com o seu salário lá. Então, aqui, quando a gente parou de trabalhar e veio para cá, a gente, isso começou a fazer parte do custo da vinda para cá. né Sim. Então, era uma, talvez seja uma primeira dica aí de... A galera tem, tem muita coisa que dá para fazer, tipo, por exemplo, tradução de documentos, se você não quiser traduzir no Brasil, eu não sei como é que você lida com isso, com que empresa você trabalha aqui, mas eu usei a DocBase, por exemplo, para fazer todas as minhas traduções, poderia ter feito de lá, sem ter Sim. pisado aqui. Pago com o salário do meu trampo de lá, sem ter que gastar o dinheiro do investimento aqui, né? Sim, eu fiz. Eu, a gente faz com tradutor da Austrália, inclusive, que fica um pouco mais barato do que fazer no Brasil ainda. Olha aí, melhor ainda. Mesmo, mesmo pagando em dólar, é. A gente, a gente nem repassa, na verdade, do, o estudante não acaba conhecendo essa pessoa. Ele, ele faz direto com a Twizy, mas o nosso fornecedor ele é da Austrália. Então, acaba ficando mais barato do que o normalmente ficaria no Brasil, né? É, enfim, então você, toda essa parte de documentação, então, você já, já tava com ele mais, mais setado, né? E tudo mais. Agora, sim, quando, quando vocês chegaram aqui, cara, é, você que já tinha né, esse currículo de trabalhar com TI, de ter um cargo alto né, no Brasil e tudo mais. Como é que foi pra você chegar aqui também, assim, você chegou sem nada, você conseguiu de alguma coisa de cara, você sa saiu mandando currículo, como é que foi pra você essa, essa, essa primeira experiência? E só agradecendo o follow aqui também do Andri... Andre Kills, eu acho. Muito obrigado pelo follow, meu querido. <risos> não queria interromper o Richard, então não, não consegui agradecer antes, mas queria que você falasse um pouco desse começo, cara, como é que foi esse começo pra você e vamos, vamos destrinchando essa história aí. Olha só, esse começo foi muito frustrante, cara, porque eu não estava preparado para o mercado no Brasil. No Brasil, eu sempre saí de uma empresa para outra, já fazia muito tempo que eu não passava por um processo de entrevista, né? Uhum. Então, foi a primeira adaptação, eu falei assim, nossa, eu preciso escrever meu currículo de novo e atualizar meu currículo e preciso escrever cover letter, né? Tipo, carta de intenção, coisa que a gente não usa no Brasil já há séculos, né? Tipo, Sim. Eu, desde que Pedro Alves Cabral descobriu lá Mas enfim, faz é. parte do processo aqui Você tem que dizer que você ama a empresa Então eu tive esse primeiro impacto Aqui nesse, nessa, nessa etapa Olha, eu Por incrível que pareça, cara Eu passei sete meses sem uh, conseguir Trabalho depois que eu me formei eu Só aqui? recebia, não, Deote Não, Nossa, não, não, não, de no todo mundo no, no, no, Quando você se formou, você diz no Brasil, né? Não, não, quando eu me formei aqui, eu vim... Ah, quando é, você se formou vim, aqui? Isso, isso eu, eu fiz a Vancouver Film School, né, a gente fez isso. Isso, a gente fez, uh, eu, eu estudei na Vancouver Film School, que isso aprendeu um pouco sobre o processo de desenvolvimento de jogos aqui, uh, uhum. para entender como é que um estúdio funcionava e tal, porque eu já conhecia a Unity, já, já mexia com a Unity desde 2012, então uhum. uh, foi meio na chupeta o, o curso, assim, né. Mas depois que eu me formei, cara, e aí eu comecei a procurar trabalho de verdade... Eu comecei a mandar meu currículo do jeito que ele estava, do jeito que era no Brasil, eu comecei a tomar negativa direto. Tinha gente que nem respondia e tal. Eu falei assim, opa, tem alguma coisa errada. Hum, né? Tem hum. alguma coisa errada aí. E aí que eu comecei a sentir o Canadá de verdade. E né? eu falei assim, bem-vindo ao Canadá, porque agora você vai ver a realidade. Passou aquele período de estudante, aquele hum. período de, de alegria que você conhece. Ah, tudo é muito bonito, tudo funciona e tal. E de fato, tudo muito bonito funciona. Mas aí você começa a entender os inners, né? Do, do, do país, né? Como é que eu é, consigo uma, uma vaga de trabalho de verdade, né? Sim. E aí eu tive o primeiro processo de descobrir como que era uh, uh, avaliado os currículos aqui, né? Eu descobri várias coisas conversando com vários recrutadores, eu tive conversa, uh, conversa com recrutadores, assim, uh, muito... Uh, uh, detalhada sobre o processo aqui, várias coisas os caras abriram. Então, uma das primeiras coisas assim, para a gente entender sobre a questão do, do da vaga de trabalho aqui na, no Canadá, é que é o seguinte, como o Canadá é um país muito visado, tem muita gente querendo vir para cá, os caras, as empresas, geralmente, quando eles postam uma vaga, os caras recebem milhares de currículos, Sim. não só de gente que tá aqui, mas de gente que está fora, fingindo que tá aqui, né? Uhum. Com a pandemia, isso aumentou muito. Então, o que, que as empresas usam aqui? Não só as empresas daqui, mas como as empresas americanas também, eles usam um sistema é, de, é, de filtragem, sistemas de bots né, de filtragem de currículo. Então, por exemplo, se o cara posta uma vaga falando que ele quer um cara que toque violão ou toque uma guitarra, mas tem que ser guitarra Fender, uhum. Estratocástica, e, e aí tem, use uma caixa Marshall, por exemplo, tem essa caixa aí. Essas palavras-chave, Fender, Estratocástica e Marshall, tem que aparecer no teu currículo. Senão a maquininha nem, nem seleciona o teu currículo para ir para a mão de uma pessoa no RH. Tem então foi a palavra-chave. É a chave, palavra-chave. Caraca, é. eu não tinha pensado nisso, de palavra-chave para o currículo, por, é. por ser tão automatizado, né? Às vezes, para chegar na RH, a pessoa tem um sistema que ela já busca por palavras no seu currículo. Por palavras no currículo. Que e doideira, palavras... cara. E exatamente, essas palavras fazem um match com a, o que eles estavam pedindo uh, na, na vaga, né? Então, é muito importante aí. Aí, o que, que acontece? Aí você já percebe uma modificação de de aproximação, de approach, né? Como é que fala isso? Uma, ó, esqueci de falar em português. É Mas chegar, já, né? de, de, sim. É, já, já tem uma, uma, uma diferença é, de como você, você olhar o teu currículo. O teu currículo já precisa sofrer uma adaptação aí das tuas experiências para ser compatível com a experiência que o cara tá pedindo. Então, em essência, você não consegue falar 100% a verdade do que é o teu currículo, porque o currículo brasileiro ele é muito aberto. A gente no Brasil, Deotti, a gente... O que acontece o nosso currículo a gente acaba sendo João faz tudo ali né ou Maria faz tudo não sei a expressão correta mas é, a gente tem um currículo um currículo muito aberto muito abrangente e e, e ser genérico é, aqui na América do Norte não é visto com bons olhos isso eu estou te falando é, em áreas de exata né a, hum. a área de tecnologia áreas de engenharia e tal eu não sei as outras áreas isso eu não posso dizer mas a área de, de tecnologia cara esse esse é, é um fator primordial e tal então assim, comecei a sof... sofrendo com isso, descobri o que fazia. Aí eu comecei a adaptar meus currículos. Eu cheguei a um ponto de ter 12, 13 versões do meu currículo, uh, dependendo Tudo com coisas da cada... específicas. De cada... É, com coisas específicas uh, do currículo. Então, por exemplo, dá um exemplo aqui bem simples. Uh, eu tô aplicando para uma, estava aplicando para uma vaga de desenvolvedor, por exemplo, desenvolvedor .NET, né, C -Sharp e tal. E aí na minha vaga anterior eu fui líder técnico de um time de desenvolvimento de Java. Caraca. Aí eu já tirava aquilo lá de Java, porque assim, o, o cara não quer saber se você é versátil em trabalhar com várias linguagens de programação. Ele, eu já tirava aquilo de Java, eu modificava aquilo, ou tirava, eu modificava, falando, líder do técnico de time em C Sharp. Uhum, e não uhum. é uma verdade, 100%. Uhum. Se eu não adaptasse isso, eu não, eu, não, eu não colocaria coesão no meu currículo, né? E aí o cara fala, ah, o cara trabalhou com C Sharp aqui e tal, aí fica mais fácil a aceitação. E aí lá dentro, obviamente, os caras te perguntam, né? Tipo, ah, você conhece de Java? Aí eu falo, ah, não, conheço de Java, sim, tal, etc. Mas é importantíssimo você é, ter esse, essa customização aí do currículo. Não dá pra você ser 100% transparente, não, porque o nosso currículo é totalmente incompatível com o que é esperado no mercado de trabalho aqui. Eu não fazia, eu não fazia a menor ideia, na verdade, disso. Quando... Quando eu tava na Austrália, quando eu é, eu não cheguei a buscar emprego aqui no Canadá, porque eu já vim com a Tweezy, né? Então, eu não sei qual é a experiência de trabalho aqui do Canadá. Por isso que é importante eu trazer pessoas que, que têm experiência pra contar pra vocês, porque eu não, não tive essa experiência, mas na Austrália, ah, já tinha cover letter até para restaurante, né, cara? E, e acho, acho importante esse negócio que você comentou das palavras-chave, porque agora me pegou se isso seria só para TI ou para qualquer outra profissão também, cara. Porque os RHs, eles estão, é, assim, não para restaurante pequeno, né? Obviamente, isso não vai existir, mas é, para outros tipos de emprego, para outras áreas de emprego, pode ser que isso exista também para RH. E, e, e a gente não, não faz a melhor ideia, né? O estilo de, de, de currículo canadense ele é muito diferente do estilo que a gente tem no Brasil. Né? Isso que você comentou de ser versátil. Acho que essa parte da versatilidade é muito importante mesmo de você tentar nichar uma coisa, né? De você tentar focar em uma, em uma área que você é bom ali, ter vários tipos de currículo. Acho que isso é uma dica também... Importantíssima, né, cara? E assim, você é. falou que você ficou sete meses sem trabalhar, mas foi mais por falta de, de te chamarem mesmo ou porque você também não quis entrar numa vaga ou você achou que algumas vagas não eram para você? Por, por, por que esse gap tão grande também? Isso, esse gap foi assim: os, os, dos sete meses depois que eu me formei, eu tirei assim dois meses para curtir Vancouver, porque eu cheguei na verdade e estudei, né? Só estudei eu, eu, o curso na Vancouver Film School. era uma... Eu entrava às oito da manhã e saía nove da noite, cara. Então era todo dia, Nossa. até inclusive sábado, no final do projeto. Não tive muito descanso, extremamente intensivo. E, e aí eu tirei dois meses. Foi em 2018, de fato, que eu comecei a conhecer Vancouver. Eu saí e tal. Então, de fato, procurando emprego foram cinco meses e tal. Hum. Mas acho que das três empresas que eu apliquei, eu recebi negativa. Eu falei assim, pô, eu não... Assim, negativa do tipo, meu currículo não tá nem sendo, acho que avaliado, porque nem me ligaram, nem me chamaram pra entrevista. E eu tenho o conhecimento que os caras precisam para vaga. fala assim, tem alguma coisa estranha. Alguma coisa estranha. Isso até me, cara, me, me, me deixou meio para baixo, assim, né? Porque. Você falou, caramba, será que. Você começa a se questionar, né? Você muda de país, você fala, será que eu não sou bom o suficiente? Você começa a, a entrar num loop assim negativo. E Sim. a gente vai chegar nisso de um monte de brasileiro que passa por isso de Watt, cara, e deu ótimo, cara. Eu vou te contar essas histórias aí, que muito que, maneiro, precisa de resultados positivos. Mas. É, eu, eu passei por isso, aí eu falei assim, pô, eu preciso tentar é, mudar a forma como eu me aproximo dessas empresas, né? Então, eu... não sei se eu continuo, porque tá no... tá no, uh, tá no teu break, né? Aí tá no, no break, tem gente que talvez não tenha sub e não vai, não vai ouvir a Tá, a tá, tá no break, então... a, a, a galera normalmente não tanca ad aqui, cara, eu coloco o ad só pra deixar aberta pra Twitch, porque dá ter aquele negócio de deixar o ad e depois ficar 30 minutos sem ad pra entrar e tal. Uhum. mas acho que a grande maioria das pessoas nem, nem, nem vê o Ed, cara. Nem vê o Ed? Então tá ótimo. De deixa, eu dar, deixa eu dar uma olhada aqui, falta... Ah, já acabou, já. Acho que já foi. Ah, já acabou. Beleza, isso aí, dois então. Como tava, isso, como eu tava falando, então eu, eu comecei a adaptar o currículo, aí a partir do momento que eu adaptei o currículo, cara, mandei, aí eu fui chamado pra três, quatro empresas de uma vez. E Caraca. aí eu falei, opa, Acho que a gente já encontrou aí um pouco da, do, da rota correta, né? Aí, beleza. Achei que tava abafando, né? Comecei pras entrevistas, né? Nesse processo uhum. de sete meses. Aí eu pra entrevista. É... A entrevista, geralmente, na área técnica, funciona assim. Os caras querem fazer uma entrevista por telefone só pra te conhecer, beleza. Ah, quem que é você? De onde você é, babá? Onde você mora? Pra ter certeza que você tá por aí e tal, né? E, e aí a segunda etapa falou assim, ó, legal. A gente gostou de você, a gente vai te mandar um teste técnico aí. Uhum. Aí os caras mandavam o teste técnico e, cara, você tem que devorar o teste técnico, assim. Eu devorava, entregava sempre a mais o que me pediam e tal, é, pra mostrar realmente serviço e tal, né? Mandava bala. Só que aí, cara, eu mandava o teste técnico, aí vinha vinha pra próxima etapa, né? Eu ia pra próxima etapa, que é a etapa de entrevista com gerente de RH ou gerente de departamento e tal. Uhum. E, cara, eu reprovei em várias, em várias empresas, assim, tipo, porque eu não tava falando que os caras também queriam ouvir, assim, eu não tava dentro de um script, assim, esperado pela, pela, pela... Eu acho que eu não tô te ouvindo, eu acho pode falar alguma coisa ou não? Tô, tá, tá me ouvindo, tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo, agora tô ouvindo. Agora tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô ouvindo você, na verdade, tô, tô, tô, tô aqui só aprendendo. <risos> Beleza. Então, assim, eu, eu, eu, eu ia para as entrevistas, acho. eu falei assim, caramba... Eu começava a receber negativa por e-mail, agora falando o seguinte, olha, a gente gostou muito do perfil, o teu, uh, o teu assignment lá, task lá, foi perfeito, a gente adorou e tal, não sei o quê, mas infelizmente a gente decidiu seguir com outro candidato. A gente, felizmente, cara, comecei a receber várias dessas, eu falei, caramba, já tem mais alguma coisa que eu preciso mudar no meu discurso. O que, eu comecei que a você identificou? O, meu... o que eu identifiquei foi o seguinte, acho Eu precisei alinhar o meu discurso com o meu currículo. É, o que, que eu quero dizer com isso, cara? É muito difícil tentar é, esboçar isso de maneira tranquila, porque é um, é um, é um assunto muito é, difícil para mim explanar, mas é basicamente o seguinte, ó. se você me faz uma pergunta, é, se você vai me fazer uma pergunta sobre liderança, e, e geralmente quando eles fazem perguntas sobre liderança, eles querem avaliar a tua soft skill, eu vou responder em inglês, é, obviamente, e vou responder o seguinte, ó, se você está em uma posição de liderança, a tua obrigação como líder é, porque eu já fui, né? Então, a tua obrigação como líder é você ser ponte. É você fornecer uma, os mecanismos, as ferramentas, para que as, as pessoas que trabalham com você cresçam. No, quando você é líder, não é mais sobre você. É sobre quem está com você. Se elas crescem, naturalmente o teu trabalho floresce e tal. Então, hum. esse é o tipo de resposta muito madura e não esperada por um desenvolvedor. Você está entendendo? Caraca! Então... Porque, na verdade no Brasil, isso, se você fala isso no Brasil, o cara que tá te contratando normalmente vai ser o teu chefe. Se você fala isso para o cara, ele, ele não te contrata porque ele acha que você vai tomar o lugar dele. Ainda tem muito isso também. É, tem, tem. tem. É? Isso no Brasil tem, exatamente. Concordo plenamente com o que você falou. Então assim, é, é... então eu percebi que, por exemplo, eu também estava gerando desconforto para os caras porque o meu discurso não estava alinhado com a vaga que eu estava procurando. Então, por exemplo, se eu estou procurando é, como, uh, sei lá, ser é, varredor de rua, e você bota até o currículo compatível, ó, eu tenho experiência em varrer 300 casas, eles hum. vão te chamar. Pô, esse cara tem experiência em varrer rua. Beleza, mas você chega lá dentro e começa a falar, nossa, eu investi, é, fiz investimento na bolsa, comprei a estoque da Apple, né? Eu, eu peguei o ticker da Apple, AAPL, da Nasdaq, está perfeito e tal. Cara, o cara vai te cortar. Porque existe uma, um, um, um distanciamento, um gap né, muito grande entre o teu discurso e o técnico. Ele percebe, os caras percebem isso. Então, eu também tive que, dependendo da empresa, olha só que interessante, você tem que construir uma persona também. Hum. Então, a tua persona tem que fazer match com o que a empresa está esperando. Caraca. Isso é, uma outra, é uma, outra, uma outra adaptação que a gente não tem essa preocupação com o Brasil. Então, olha só, o que, que a gente falou? A gente tem um currículo customizado. Aí a gente tem uma persona para a empresa, né? É, e, e agora, sim, o, o próximo step é você executar e falar aquilo que você... É, o que os caras estão esperando ouvir, né? Que essa é a terceira etapa, assim, mais difícil. Mas aí, como é que você consegue fazer isso? É você lendo um pouco sobre a empresa antes de ir. E as perguntas, ó, para falar sobre as perguntas, Deotti, as perguntas são as perguntas mais, puta, idiotas e significantes de RH que eu já ouvi na minha vida, mas acontece, cara. Por exemplo, é muito comum me perguntarem, até que essa pergunta eu até acho legal, né? Essa pergunta, me fale, sobre, me fale um pouco sobre você. Legal. É o início de toda a conversa, você quer te Sim. conhecer, né? Eu quero, a pessoa quer te conhecer, né? E fala, para me falar um pouco sobre você. Então, bacana. Mas as perguntas seguintes, cara, são as mais horrendas possíveis, eu acho. Aquele negócio, você Acho... vê o farol vermelho, verde indo para amarelo, o que, que você faz? Você para, você sai correndo, Era. você passa o farol? Ex exa exatamente hum. esse tipo de pergunta. Ah, você Eu não vou falar de bicho, né que animal você se vê e tal, mas isso é muito banal. Mas Nossa. perguntas do tipo, é, como, como que você se vê, olha só a, a capciosidade da pergunta, né como se você se vê, olha só, como você se vê daqui a três anos? você tá aplicando para desenvolvedor, você se fala, ah, eu espero ter, é, é, meu objetivo na carreira é crescer como desenvolvedor e tal, ser um bom desenvolvedor e logo ser um líder técnico e tal, dependendo da empresa, se você fala que você quer ser um líder técnico, de quem tá ouvindo, o cara vai falar assim, pô, esse cara, é o que você falou, esse cara pode, né, daqui a pouco tá querendo crescer e tá num lugar que não tem espaço para ele aqui na nossa empresa. Os caras não vão te contratar, porque eles sabem que eles vão ter um cara infeliz ali dentro, querendo crescer e não tem espaço na empresa. Uhum. Então, você tem que sentir muito bem com quem você tá lidando é, é, ali na entrevista para saber o que você vai falar, porque qualquer palavra que você falar é, vai ser importantíssimo nessa etapa final, depois de você ter passado pelo crivo do currículo, da etapa técnica, da entrevista com o RH, essa entrevista final e você falar o que os caras querem ouvir. Então, e esse discurso tem que ser alinhado com a com o teu currículo e tal. então Você percebe que não é um, uma atividade trivial, né, cara? É, não cada é, um vai ter um... Cada, cada um vai ter um jeito diferente de você falar. É, é isso que você falou, é mais de ler né a, a, o entrevistador, ver o que, que o cara tá querendo. E tentar não se crescer muito, né? Nesse negócio de cinco anos, de três anos, por exemplo, eu sempre tomava pau também. Ah, porque eu, como é que você quer se ver daqui a três anos? Eu sei lá, bicho. Eu tô aplicando pra tua empresa e mais pra cinquenta. Eu sei lá como é que eu quero estar daqui a três anos, entendeu? É, daqui a cinco anos, não sei, bicho. Deixa eu começar e a gente vai vendo, entendeu? Eu tenho um plano de crescer, tenho um plano de carreira, tenho, ok? Mas assim, eu não, não tenho como te falar agora o que que, o, o, o que que eu quero ser, quando sabe? Daqui a três anos... É, é isso, principalmente é, uma é. profissão tão específica como TI, né, cara? Tipo, tá, eu sou desenvolvedor. Como é que você vê daqui a três anos? Sendo desenvolvedor. <risos> tipo, <risos> eu Exatamente. quero continuar sendo desenvolvedor. Eu espero que eu possa ser isso e não, sei lá, trabalhar num restaurante daqui a três anos, <risos> entendeu? <risos> é, então, é tão, assim, eu, eu, a gente discute muito aqui no, no, no meio dos amigos aqui da área de tecnologia, ótima. isso é tão estranho, cara, porque assim, ó, é o que eu te falei, você tem que sentir tanto a empresa com quem que você está lidando na hora, porque, por exemplo, se a pessoa te pergunta como é que se você se vê daqui a três anos e você fala, ah, eu quero continuar sendo desenvolvedor, dependendo de quem está olhando, fala assim, esse cara não tem expectativa, entendeu? A gente espera que, de repente, a gente tenha um plano de, de, de carreira aqui para o cara crescer, então ele não vai se sentir confortável. Isso pode ser uma barreira também para te contratar. Então, encontrar as palavras certas que os caras querem ouvir é o último desafio do, do cara que está sendo é, contratado. Agora é lógico, depende, termo, né? muito, depende muito da empresa que você está indo. Né? Se é uma empresa é, pequena, o cara está precisando do recurso, ele vai trazer o cara para dentro e falar, foda-se. E depende muito, outra coisa também, Deut é, é, não sei nem se eu posso falar palavrão, hein? desculpa, pode, mas, pode, tranquilo. É, mas assim, dependendo da região no Canadá também, o que eu percebi é que amigos meus que estão trabalhando, por exemplo, em Whist uh, Whistler, não, uh, em... Como é que é o nome da... Onde teve as Olimpíadas? Qual que é o nome daquele lugar? Hum, não lembro. Sim. É frio pra cacete lá que tem... O... Como o é Com? que é o nome? <risos> não, é... Puta, é tão frio quanto, assim. É... Pô, esqueci o nome do lugar. É... Aí sei, tem Toronto, tem esse lugar que... Esqueci esse... essa província aí e tal. Uhum. É... E os caras conseguem emprego muito mais rápido. Não tem muito frufru. Fru, né? eu, acho, eu acho que o problema todo também, tem um outro diferencial que é Vancouver. Vancouver é uma região... Winnipeg. Bom, o Valdar ah, ele falou Winnipeg, exatamente, Winnipeg. Uhum. Então, assim, é, tem muita gente assim, que tem optado para ir para províncias menos badaladas. E essas províncias menos badaladas tem assim, emprego a botão, os caras contratam sem muita cerimônia, entendeu? Uhum. Aqui não, aqui você tem a competição de todo mundo no mundo querendo vir para cá, Inclusive os canadenses querendo migrar internamente, porque aqui, cara, é o Rio de Janeiro do Canadá, ah, né? E ninguém aqui quer ficar no... em Winnipeg também, que é menos 50 graus, né? Que inclusive Esse... há dois anos atrás foi o lugar mais frio da Terra, mais frio do que o Polo Norte, por, alguma... por alguns dias, né? Fez, sei lá, é. menos 60, foi um negócio bizarro. É, é exatamente. Eu, eu acho assim, olha se eu tivesse o conhecimento hoje, né, que eu tenho experiência, que eu tenho de Vancouver, inclusive, eu te falo, acho que eu já comentei isso com vocês assim pessoalmente, mas uh, eu e a Ligia, nós somos totalmente abertos a, a, a mudar. A gente gosta de metrópole, né? Assim, eu, eu, O Whistler, o Yukon, o Winnipeg, seria muito difícil, mas se tiver que ir, cara, por uma questão profissional, a gente vai. Mas eu não teria problema nenhum de largar aqui pra Toronto e tal. Não teria. Inclusive, uma das coisas que eu, eu, eu comentaria pra quem tá pretendendo vir, uh, pensar em outras regiões menos badaladas e tal, porque o custo de vida é menor, Sim. você mora melhor, e as opções em termos de, de trabalho são mais simplificadas do que uh, Vancouver e tal. Sim. É, é vários pode, pode Desculpa, te interrompi. Não, até isso de falar de cidades menores é interessante, a gente tá falando de cidades menores, mas a gente não tá falando, por exemplo, de... É de ir para o interior do, do, de Calgary, não é isso, é, é, por exemplo, em Ontário, por exemplo, você tem London, né? você tem outras cidades que são ao redor de Toronto, você tem cidades que são ao redor de Vancouver, né que você paga um aluguel mais barato, que você tem um custo de vida mais baixo, né e você continua estando próximo também dos, dos grandes centros ali também, né, mais nessa, nessa questão também, né. Isso, exato, você tem, é... você tem Waterloo, você tem Halifax, tem várias cidades muito legais, é que não fazem tanto frio quanto Winnipeg e tal, mas são alternativas extremamente fantásticas e tal. Então ali na borda com os Estados Unidos também, né? Para quem tá Sim. pensando em né? ficar fazendo esse é, viagens para lá também. É tão legal quanto, hein? Mas, enfim, isso é uma das opções. Então, assim, o processo é esse que eu comentei, né? Você passa por esse processo de adaptação do, do currículo, palavra-chave, vai para entrevista com o um currículo bem amarradinho, com a persona amarradinha com o teu currículo, e aí tenta sentir o cara, estuda o cara, é, para você estar tá respondendo as, as perguntas como eles esperam e tal. E aí você aumenta a tua chance, de que era de menos um, para 99% de chance. Aí é uma questão de você competir com outro candidato, de quem ele gosta mais na última entrevista, entendeu? Ser mais likable. E aí me fala uma coisa, ó, pergunta... Alguém já mandou aqui no chat? Gente, eu tô lendo as perguntas do chat, tá? Eu só não vou interromper o Richard para responder, eu vou respondendo depois no, no, nos breaks, né, da conversa. Mas alguém, alguém perguntou aqui de salário. Eu não lembro quem foi que perguntou. Eu segurei aqui. Alguém perguntou de salário. É, então assim, né, nesse nesse primeiro emprego que você teve, é, você comentou bastante sobre a entrevista, mas ele foi para programação mesmo. Foi para programação. Você tem como falar para gente um pouco sobre o salário, tanto de programação quanto para web developer, com front back, até para game design, né? Que hoje é a sua área também. É, Sim. Falar uma média aí para gente também, que eu acho que isso é bastante importante para todo mundo que está vindo para cá também. Sim, olha, eu, eu dividiria assim, o seguinte, é, quando você acaba de chegar e você não tem experiência canadense, Deonti, você vai acabar caindo é, é, na mão de uns caras de startups, de empresas um pouco menores e tal, é, existe uma grande chance, que isso não é uma verdade absoluta, tá mas vai cair nessas empresas um pouco menores e tal, onde o salário vai ser um pouco menor, salário ali entre 67 mil, 70 mil no máximo ali, sabe? Mano. Então, é, você... Porque você não tem experiência canadense, os caras se aproveitam disso e eles sabem que você precisa dessa experiência canadense pra você ser bem quista no mercado, né? no mercado canadense, que depois que você tem essa experiência, ele, eles mesmos sabem que você não vai ficar lá por causa do salário. Né? Então, eles acabam tirando vantagem sua profissionalmente nesse sentido. Mas, porra, 60 mil, 65 mil já é um salário que dá pra uh, pagar as contas e Com se virar. Não é a melhor coisa do mundo, mas dá pra pagar as contas e se virar. Ah, né? a Aí, quase 6 mil é. por mês. É exatamente, né? Então, assim, é, você se vira bem aí na, na história. Agora sim, depois que você tem experiência canadense, você passa um ano é, trabalhando aqui, aí a brincadeira é, começa a, a ser a partir de 75 mil dólares. E aí, uhum. 75 mil dólares é uma média é, tanto para front-end quanto back-end. Aí depende muito do tamanho da empresa. Então, o, o desenvolvedor, por exemplo, é, que está começando, receberia isso. O cara que é, é intermediário aqui, ele ganha entre 85 mil a 93 mil. Essa é a faixa Sim. entre o intermediário e o sênior. E o sênior ganha acima de uh, 110, 120, 130, aí depende do porte da empresa. Caraca, então, esse aí é o, começa a ficar boa a brincadeira, hein? Aí é, começa é, a ficar bom. Aí começa a ficar bom. Porra! 89 mil já fica muito bom, né, Leote? 89 já fica. mil. É, lembrando, fica... o Hugo Paulino comentou ali: tem que lembrar dos impostos, é verdade. Dependendo da província também, a gente tá falando de 70 mil ano, mas a gente também tá falando de um imposto aí de 12% em cima do salário também, né? Tem um salário muito alto, mas é também um salário que tem um imposto, né? Desculpa, 12% não, né, Richard? 12% é, pra, é é juntando a empresa e o. E, e o empregado é 6%, né, em cima do, do salário, é isso? É 6%, é 6%. 6%. Eu, eu falo 12% porque, no, no meu caso, que sou dono, mas também sou empregado, eu pago duas vezes, né? Que eu pago, o salário, eu pago o imposto da empresa de me contratar e o meu salário de ser contratado. Então, eu pago duas vezes o imposto, é uma desgraça. Mas para é. quem é empregado, normal, é, é 6%. É assim, é, até expandindo um pouco essa questão salarial e tal, é que a galera acha que, pô... O importante é você dar na cabeça, assim, ter uma ideia mínima de, de custos, né? Eu vou te falar por exemplo cê, vamos tentar quebrar isso em dois tipos de, de perfis que vêm do Brasil né se você vem solteiro para cá vem sozinho aí obviamente o DOT vai orientar sobre quais formas de você é, seguir aí com a tua é, do processo de imigração mas em termos de custo se você vem sozinho cara você não vai é, alugar um apartamento só para só você né se você pô tá com a grana apertada, você vai morar num quarto, como todo mundo faz, numa república, ou num quarto de uma casa qualquer e tal, que é, pô, é super legal também. Aí tem, e aí nesses quartos você encontra, aqui em Vancouver você encontra de 500 a 800 dólares e tal, até mais se você quiser pagar, mas é 500 a 800 dólares você encontra uma, uma, uma, uma grana nesse assim, sentido, né? ou seja, pô, você faz as contas aí 500 vezes 12, né? Ou então tira uhum. por, pelo máximo 800 vezes 12 e é o teu custo com hospedagem aqui por um ano e tal. Uma outra coisa que precisa levar em consideração, é o custo com transporte, aí depende, depende muito da quant, quantas zonas você quer, tá trafegando né você tipo, é, só uma zona é 90 dólares, duas zonas é 110 dólares e tal, por mês, por mês. Uhum. por mês, uma outra alternativa que eu optaria aqui, por exemplo, inclusive uma alternativa extremamente saudável, eu economizaria essa grana e compraria uma bicicleta aqui, é, é eu, eu tenho válido. bicicleta porra, Bicicleta é. aqui, cara, você não precisa nem gastar, a bicicleta já é barata, é 100 dólares, é ótimo mas se você olhar no, no Facebook Marketplace, a quantidade de coisa que a galera vende, que é usada, que é semi-nova, você pega a bicicleta por 30 dólares, entendeu? É, a Paula assim. deu uma exagerada porque a dela foi 500 dólares, tá, a bicicleta da Paula, mas a Paula queria é. bicicleta chique, ah, a bicicleta. muda a marcha, é, muda a marcha, tem corzinha de café, tá escrito café na bicicleta, é, é, é, pra, é pro Instagram, entendeu? Não é, é andar, é. andar, é para tirar foto e dar o tal, entendeu? É, é, é, não precisa a gente comprar bicicleta igual a da Paula, tá? Tem bicicleta barata aqui também, né? É, YouTuber, <risos> YouTuber, bicicleta de YouTuber. Ah, é bicicleta, a Paula é a bicicleta da YouTuber, entendeu? É para é para é investimento pro canal, entendeu? É, é isso que a gente é isso que a gente fala, entendeu? É investimento pro canal. É. <risos> E me fala uma coisa, cara, dessa, dessa parte, essa parte de salários, a gente já sabe que é fantástica, né, é, é impressionante, assim, eu tenho, eu tenho clientes meus que, que são programadores no Brasil e estão fazendo o processo para vir para cá também, e eles falam, cara, você tira isso também no Brasil, mas em real, né, então, assim, você tirar isso em dólar, a gente tá falando de quatro vezes o salário que você tem no Brasil aqui, né, é. e outra, ó, até o, o, o Ingert ali, ó, perguntou, so, falou sobre o poder de compra, e, e realmente, assim, você, você ganhando 100 mil reais por ano no Brasil, por exemplo, você não tem o mesmo poder de compra do que um canadense ou né, um imigrante que ganha 100 mil dólares por ano aqui, né? Um cara que ganha 100 mil dólares por ano, até 80 mil dólares por ano, que é esse de, esse, esse de entrada, né, de 65, 70 mil por ano, o cara consegue comprar um carro zero, o cara consegue morar numa casa bacana, o cara consegue em restaurante bacana, né, ele tá, tá bem assim, né tá, tá, tá tranquilo, né, você consegue viver com isso, né, é isso que a gente quer dizer, o que já no Brasil não, não dá, né, isso que, é, isso que é complicado, né? Sim, sim, eu, eu, eu, por exemplo, você consegue comprar carro usado aqui por é, 7 mil dólares, 6 mil dólares, 10 mil dólares, uma das coisas que eu fiquei muito impressionado quando eu vim pra cá, é, assim, eu não cheguei nem a ver isso nos Estados Unidos, eu acho mas eu vi aqui, eu achei muito engraçado, promoção da Mercedes, Tipo, Mercedes no Brasil é um carro classe A, né? Os caras não fazem promoção pra vender caminho é aqui de promoção. E eu, eu fiquei curioso, inclusive, pra ver o preço dos carros né, nesse sentido. Eu falei assim, pô, tem um carro que eu gosto demais. Eu sempre curti muito o Porsche, né? Assim, que eu Cara, nunca tive dinheiro pra comprar um Porsche, né? Um Porsche é um carro no Brasil que é 600 mil, 700 mil, 900 mil reais, né? E uhum. eu fui olhar o preço do Porsche aqui, totalmente possível, cara. O tipo preço quanto? do Porsche Tipo, não, 59 mil dólares, cara, e aí você eu vai... o preço do Tesla que eu quero, bicho. Então, então você escolhe entre ser mais é, environment friendly, né, ou pega o Porsche para arrebentar, né, assim. Não, é. Nissan. Então, é eu, eu, eu, eu, assim, eu tenho na minha cabeça que daqui dois anos eu vou, eu vou ter o meu Tesla, cara. Eu comprei eu comprei o Nissan Rogue, né, é, o Nissan Rogue foi 43 mil. Eu, eu tenho sete anos para pagar, né? Aqui o financiamento vai até oito anos, né? E, e eu vou fazer aquele esquema, cara. Vou, daqui a dois anos eu repasso o financiamento, pego o dinheiro e financio o Tesla. E aí eu vou financiar o quê? 20 mil do Tesla? E é muito mais tranquilo de pagar, entendeu? Então, assim, é, eu, eu lembro que no Brasil eu nunca comprei carro zero, né? E aí eu, eu, eu lembro de eu olhar carro, não né? quando, quando eu morava lá e tal. E assim, um, um, um Fiat Uno, sabe? Tipo assim completo, vai, com ar-condicionado e direção hidráulica. 50 mil reais, bicho, um Fiat Uno. <risos> tipo assim, eu nem tem Uno aqui, sabe? É, é uns negócios... É, é bizarro, sabe? É, é isso que a gente fala do poder de compra, né? Você vê um Porsche, eu não sabia nem que custava 60 mil, cara. Agora eu vou começar a pensar no Porsche e talvez o Tesla, é. entendeu? Agora eu talvez pegue um Porsche <risos> ou Tesla. Aí a gente fica pensando ou o Porsche ou o Tesla, entendeu? No Brasil você fica, é Uno ou é Palio? Aí Pô, não, não é tem. Pô, Aí, você céu, não... Aí você não tem como, como competir, entendeu? <risos> com, com um negócio desse, cara. É, é ridículo, né? É ridículo não demais tem, isso. Não tem, não tem. Essa... Essa questão de mudança de, de poder aquisitivo, assim, muda bastante e tal, né? É, Exato. E uma, coisa, uma coisa legal, por exemplo, como desenvolvedor, uh, a gente passou um ano aqui com investimento do nosso próprio bolso, né? A gente pagou escola, aluguel, tudo, até mais de um ano, né? ali como ela já começou a trabalhar no hospital, lá, né? como lá na parte de residência, né? Ela deu uma força também para mitigar esses custos e tal. Mas depois que eu comecei a trabalhar... É, a gente consegue até guardar dinheiro, cara. A gente conseguiu já recuperar o investimento, todo o reinvestimento que a gente fez. Então, a gente consegue ter uma vida boa, morar num apartamento legal, comprar as coisas que a gente quer, é, entrar na Amazon e tal, é, tá tranquilo e ainda consegue guardar. Então, essa é a vantagem de você... Isso eu tô falando na área... Obviamente de tecnologia, né? Eu uhum. é, não sei as outras áreas, eu vejo alguns amigos que trabalham em outras áreas, o struggle é um pouco maior, né? Assim, não é tão trivial você crescer em. Sim. Em, é, eu tava. Momento. Eu tava pensando isso ontem, cara. Eu, eu, eu tinha comprado um teclado quando eu, quando eu montei o PC e ele não tem as teclas numéricas, né? Ele é aquele Tank Less, né? E uhum. aí eu comecei a assistir muita falta das teclas numéricas principalmente para jogar. Aí, assim, eu entrei na Amazon anteontem. E, e peguei, peguei um teclado da, da Corsair, tipo, sem pensar duas vezes, assim, sabe? Depois eu faço um review melhor, a gente tá aqui, ó, mas eu não, não consigo mostrar. Peguei um, peguei um teclado da Corsair, tipo, último modelo, assim, tal, sabe? Tipo, e nem... E, e não é caro, sabe? Tipo assim, é um negócio que no Brasil você fica pensando, caralho, eu vou gastar dois mil reais num teclado, é. e eu vou dividir isso em 12 vezes. Eu tava conversando hoje com os caras que jogam GTA RP comigo, eles estavam falando, pô, tá, meu jogo tá crashando, porque eu tô com 8 GB de memória só. Aí, eu, na minha cabeça, eu, eu tava tipo, tá, mas compra uma memória nova, sabe? Tipo, qual o problema? Aí eu falei pra ele, falei, pô, foda, né? Quanto é que tá a memória no Brasil? Ele falou, pô, cara, tá 360 reais na memória de 8 GB. Pro é. cara que ganha salário mínimo... O cara não tem como montar um PC maneiro pra ele jogar, sabe? Tipo, não tem como. Aliás, o cara que, que ganha um salário mínimo no Brasil, ele não tá pensando no PC, né? Ele tá pensando como é que ele vai pagar as contas, né? Começa é por aí, né? Então, assim. É, é isso que eu tô dizendo. Então, assim, é, é engraçado como no Brasil tudo parece que é feito pra gente pra, pra gente viver mal, né? Parece que tudo é feito pra gente viver pior do que viver melhor, né? Tudo é mais caro, tudo é mais difícil né, é, é, é complicado, né, esse tipo de coisa, então, quando, até quando as pessoas olham para as minhas coisas e falam, nossa, o é rico, a gente não é rico aqui, aqui é só mais fácil de comprar as coisas, né, é. É, é outra realidade, né. Exatamente, minha mãe, minha mãe, fala que no Brasil a gente é esbofeteado da hora que acorda até a hora que dorme, né, então o Brasil bate no brasileiro, é um Sim. moedor de carne, né, você para você sobreviver a isso, tem que ter muita resiliência, muita, muita resiliência para você aguentar os abusos, dos próprios brasileiros com os brasileiros, aguentar o abuso do governo com os brasileiros, Sim. é uma loucura, cara, é uma loucura. Então, puta, enquanto você puder realmente juntar uma grana e escapar, você não tá perdendo nada, sabe? Você tá Exato. tentando procurar o melhor pra tua vida mesmo.